Oi gente, tudo bem? Eu sou Josiane Amorim, trabalho com empreendedorismo e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que a pessoa precisa ter para ser empreendedor. Quais características ela precisa ter ou desenvolver, mas como isso faz parte da minha vida, esses conceitos todos, eu preciso contar um pouquinho de mim para vocês. Gente, a minha experiência profissional tá toda ligada ao empreendedorismo então antes da gente começar essa conversa de hoje é muito importante eu preciso sim contar um pouco da minha história tá desde quando eu sonhei em empreender eu tinha bem alinhado aqui dentro de mim o que eu queria fazer de fato eu sempre pensei em ajudar pessoas a saírem de um ponto e irem a outro ponto com um pouco mais de tranquilidade, de assertividade, pois lá atrás, quando eu quis empreender, eu tive muita dificuldade. E se eu tivesse tido alguém, um mentor, uma pessoa que pegasse na minha mão e me ajudasse, me mostrasse o caminho, a minha caminhada teria sido muito mais fácil, com menos altos e baixos, viu? Teria sido com certeza mais tranquila. Ah, se eu tivesse alguém para me espelhar, hein? <risos> tudo teria sido diferente, eu digo isso porque mesmo a gente admirando alguns empreendedores nem sempre nós temos acesso à caminhada dessas pessoas, logo não temos como nos espelhar porque não temos ideia de como eles fizeram né, mas isso é assunto para outro vídeo tá bom, eu prometo vir aqui contar a minha história para vocês contar como tudo começou, quais foram as pessoas que me ajudaram, onde eu aprendi tudo que eu sei, quais os livros que eu li, como eu penso, como eu resolvo as coisas, o que é sucesso para mim. Mas o que faz sentido agora e aqui nessa conversa é que eu realmente preciso que vocês entendam o quanto é importante Além de termos ajuda de pessoas que já passaram por determinada situação na qual vamos passar ao empreender, nesse caso a ajuda que me refiro é mentoria mesmo, tá? Termos também algumas características básicas de personalidade, ou seja, perfil. E até para facilitar todo o seu entendimento sobre o que é ser empreendedor. E como você pode fazer para empreender de maneira correta. Desde o princípio, seguindo uma linha. o que eu acredito de verdade. E o nosso assunto de hoje vai ser exatamente esse. O que eu preciso ser ou ter para empreender. Gostou, né? Que bom! Porque eu fico realmente muito feliz em poder vir aqui passar um pouco da minha experiência. Do meu conhecimento. Outro dia, a minha amiga Suzana, que é uma mentorada minha, me disse que tem muito orgulho de aprender coisas comigo, que se sente mais segura quando eu ensino ela a fazer algo para melhorar o negócio dela. Que eu sempre tenho uma novidade, que às vezes é tudo tão corrido que ela não tinha parado para pensar nisso. E sabe gente, isso acontece com a maioria de nós. A gente não tem tempo de parar e pensar nisso ou naquilo, porque o tempo urge, né? A gente precisa dar conta de fazer o negócio acontecer, que muitas vezes não conseguimos ver o que os outros que estão do lado de fora conseguem ver. Daí a importância da mentoria. Bom, gente, vamos ao que interessa mesmo, né? O que mais faz sentido pra mim é entender que todo empreendedor, tem objetivos, tem metas, tem um sonho, e se você não tem, você precisa ter. Se não, você não é um empreendedor, você não é uma empreendedora. O empreendedor, ele é aquela pessoa que tem uma característica não muito comum, por isso ele é empreendedor, ele assume riscos. Você já reparou que grande parte da população precisa de estabilidade, precisa de um salário contadinho no final do mês. E isso não significa um salário baixo, viu? Pode sim ser altos salários. Fomos ensinados desde pequenos que a estabilidade financeira provém de um emprego fixo. Mas para pessoas como eu, como você que está aí assistindo, isso não faz muito sentido, né? Porque nós somos empreendedores. A gente não se contenta com salário fixo com ordens vindas de outras pessoas. O que a gente quer é empreender. Não porque nós queremos liberdade, né? Ou não queremos ser mandados, mas sim porque nós sonhamos. Sonhamos em mudar algo, em transformar vidas, em transformar a nossa comunidade, em pegar um negócio e fazer dele um agente de mudança no meio em que a gente vive. E seja isso um produto ou um tipo de serviço esses somos nós os empreendedores e empreendedoras e se você for analisar friamente a vida a gente não tem controle de nada logo esse pensamento de estabilidade não é tão verdadeiro assim o que é verdadeiro mesmo é a sua capacidade de ir lá e fazer fazer por você fazer pela sua comunidade fazer pelo meio em que você vive e a melhor forma de você construir isso Ser a diferença é através do empreendedorismo. Por isso eu, Josi, sou tão apaixonada por essa arte, a arte de empreender. Eu sei que eu posso transformar vidas, sei que eu posso ajudar a Maria a entender que o dom que ela tem de cozinhar pode virar um negócio bem sucedido e de quebra encantar muitos clientes que não têm o mesmo dom da cozinha. Porém, podem consumir sim. Um alimento delicioso fabricado com amor. Sim, gente, com amor. Porque não existe a possibilidade de você empreender se você não está totalmente envolvida naquilo. E envolvimento significa dedicação. Dedicação significa paixão, amor por algo. E o amor posto em algo reflete lá na ponta. E o reconhecimento vem. Vocês entendem esse fluxo todo? Quando se faz algo com amor... O cliente lá na ponta percebe isso através da qualidade do produto ou serviço através da prontidão no atendimento através do retorno às críticas isso tudo faz diferença então a primeira característica do empreendedor é que ele tem muitos sonhos ele tem metas e objetivos a segunda característica é que todo empreendedor tem o perfil de assumir riscos já a terceira característica que todo empreendedor tem é o trabalho duro sim ele trabalha muito normalmente é sempre o primeiro a chegar e o último a sair o telefone dele não é desligado nunca com ele não tem sábado e domingo final de semana de descanso é algo que essa pessoa de fato nem sabe o que é <risos> ele aproveita sim os momentos de lazer de prazer mas nunca desliga do seu trabalho porque para ele não se trata apenas de um trabalho e sim de um propósito que muitas vezes muda vidas ele tem muito claro as suas metas e objetivos e trabalha para isso e é aquela velha história gente não adianta ele ter a visão do negócio saber a importância daquilo saber que pode mudar vidas pode mudar cidades, inserir novos conceitos no meio em que ele vive, se ele não tem disposição para trabalhar realmente duro para fazer o projeto dele acontecer. O grande problema é que a gente vive em uma sociedade padrão, né? Então qualquer coisa que você queira fazer fora do que é estabelecido como padrão, você é a ovelha negra da família, né? Você é a ovelha negra na sociedade entenda uma coisa quando nós nascemos essa sociedade padrão ela já existia não foi você que criou você apenas nasceu cresceu e foi seguindo o fluxo né e no geral você precisa se encaixar nisso tá tudo certo é preciso entender que é importante sim seguir regras respeitar as regras estabelecidas mas existe uma pequena coisa aí quando essa sociedade começa a ditar regra que prejudica a sua veia empreendedora, aí começa um problema. Você começa a ter medo do que você é e das suas próprias características de sonhar, de querer transformar por meio do empreendedorismo. E você passa a ser só mais um transformado dentro da sociedade, ao invés de um agente transformador que é a verdadeira essência da sua natureza. Ou seja, as suas decisões, elas acabam deixando de ser decisões empreendedoras e passam a ser decisões iguais às de todo mundo, porque são padronizadas. E olha como isso é forte! Se a nossa vida é baseada em decisões padronizadas, nossos resultados, eles também são padronizados, ou seja, igual, nem melhor, nem pior exatamente igual a todo mundo já quando as suas ações elas vêm de decisões empreendedoras de algo no qual você acredita que pode transformar algo os teus resultados não serão padronizados eles serão diferentes quem sabe resultados realmente significativos como agente transformador tudo que é padrão está bem longe de ser algo que transforma, tá? Ele só vai alinhar, colocar todo mundo ali ó, na mesma caixa, tudo igual. Imagine quando a era industrial aconteceu, onde existia um padrão e todos os funcionários faziam a mesma coisa para a criação de uma peça automotiva, por exemplo. Era feita em quantidade logo necessitava de padronização para ser feita em larga escala. Precisa ter isso? Sim, precisa. Mas funciona bem mesmo quando necessita de um padrão. Quando algo precisa ser recriado exatamente igual ao anterior, aí funciona. Os médicos, eles precisam de padrão? Sim. Precisa seguir um protocolo de ação para ter sucesso em uma cirurgia, por exemplo. Não significa que a cirurgia será igual a dos outros pacientes, porque as pessoas reagem diferente né, a tratamentos. Mesmo tendo padrão de segurança, nem sempre funciona. Daí entra a expertise do médico, né, o conhecimento em mudar a tática ali naquele momento. Em diversas profissões ou realização de tarefas, é necessário seguir um padrão já estabelecido para que aquilo dê certo. Porque já foi testado, alguém já criou, mas isso não quer dizer que para você criar outra coisa ou melhorar algo já criado você não possa inovar. Geralmente é assim. A vida de uma pessoa que é empreendedora ela vai longe, ela cria possibilidades simplesmente porque vê algo além de tudo aquilo que muitas pessoas não conseguem ver. Mas ela não, ela olha para aquilo. Sempre com um olhar de melhoramentos, de mudança. É difícil segurar um empreendedor na cadeira, porque ele não para. Ele quer sempre mudar algo. Exatamente por isso que muita gente que tem medo de empreender se sente enforcada, fadada ao fracasso, fadada à tristeza dentro de alguma empresa na qual não tem liberdade para melhorar, para inovar para mudar algo, mesmo sabendo que vai fazer grande diferença naquele lugar. Mas quando você descobre essas características, que você é empreendedor, que você é empreendedora, existe sim um preço a se pagar. O preço do trabalho, porque possivelmente... Aquilo vai depender de você, da sua vontade de fazer dar certo, do teu esforço. E não vai ser acordando às 8 da manhã e dormindo às 9 da noite que você vai conseguir ter sucesso. Hum? Vai ser preciso encarar sim um planejamento pesado de ações, de empenho, de de pagar o preço, às vezes você vai precisar abdicar de um salário alto, de estabilidade para empreender, até porque essa estabilidade ela tá acabando com a sua alegria. E de que adianta ter dinheiro e estabilidade se a saúde está horrível, hein? Porque você se força a fazer algo que vai contra a sua natureza, o seu espírito livre de querer tomar as decisões de que adianta a estabilidade se a empresa não é sua e você nunca vai poder acordar feliz e realizado porque está transformando o meio em que vive, do jeito que sempre sonhou, hein? Mas empreender, gente, requer ação, viu? E isso precisa estar tá muito claro no seu projeto de mudança. Se você está infeliz e acha que precisa tomar uma decisão, se acha que teus sonhos precisam sair do papel se acha que sua vida só vai ter aquele sentido real empreendendo saiba que você vai ter muitos desafios pela frente e um deles talvez o mais importante é o de trabalhar de verdade que nem gente grande você vai trabalhar muito claro que tem gente que empreende e dá uma baita sorte que consegue um nicho mas é realmente inovador e tem grande sucesso já de início mas no geral não é assim no geral é muito trabalho muito estudo muita capacitação mesmo no geral é você olhar de perto o que os grandes players do mercado fizeram estudar o caso deles e aplicar conscientemente no seu negócio é esse o jogo é possível ter sucesso sim muito possível, mas a pergunta certa não é essa. A pergunta certa é, estou disposto a pagar o preço do sucesso? Essa é a pergunta que você deve fazer. Você está disposto a deixar finais de semana em prol do seu projeto? Você está disposta a trabalhar arduamente para o seu negócio decolar? Você está disposta a estudar o mercado no qual você quer atuar para não errar? Para não ser apenas mais uma? Estudar para realmente fazer a diferença? Entenda gente, quando alguém quer empreender geralmente é porque tem um propósito. Eu sei que muita gente aqui no Brasil empreende por necessidade, mas isso é assunto para outro vídeo. Até porque não é regra, mas normalmente os empreendimentos por necessidade não duram. Eles acabam quando a escassez acaba e aquela pessoa consegue retornar para o mercado de trabalho no qual ela atuava anteriormente. Voltando aqui ao meu raciocínio, quando você quer empreender, é porque você de fato tem um propósito no qual acredita. Seja para melhorar a vida de alguém, seja para facilitar algo, seja para transformar um meio onde você vive, e quando a gente acredita em algo, a gente quer que outras pessoas também acreditem. E a melhor forma disso acontecer é trabalhando e mostrando como aquilo realmente é bom. E essa característica que os empreendedores têm, fazem a diferença. Acreditar, eles acreditam e comprovam aquilo. E por fim, as pessoas passam a ver valor naquilo e o negócio vai se tornando sólido outra coisa que é muito característico de empreendedor é que normalmente ele não trabalha somente pelo dinheiro o que ele gosta mesmo é de realizar é de fazer algo ter valor pegar alguma coisa e transformar ela em algo que realmente tenha valor algo que dê valor a alguém a uma tribo a uma comunidade é isso que move o empreendedor, até porque gente, se vocês forem pesquisar, tem muito empreendedor que não ganha rios de dinheiro, mas são felizes, tem saúde, tem a pele boa, tem qualidade de vida, tem o um sorriso estampado, tem sempre um tempinho para conversar com você e te ajudar com a sua experiência. Ele para para te dar conselho. E normalmente são conselhos maravilhosos. Conselhos valiosos mesmo, viu? Empreendedor é assim mesmo. Sempre professor. Querendo ajudar as pessoas. Querendo compartilhar experiências. Geralmente o que norteia um empreendedor é isso. Acreditar em algo. Acreditar que isso pode transformar vidas ou ambientes onde ele vive. Agir muito. Ou seja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 Agir muito, ou seja, trabalhar muito para que isso aconteça. Para que ele consiga empreender naquele modelo que ele acredita estar tendo um propósito de mudança, de melhorar a vida de alguém, de transformar a vida de alguém. É isso, gente. Se você quer ser empreendedor, se você sonha em trabalhar para você, em construir algo baseado num propósito, baseado na melhoria né, da vida das pessoas, da sociedade, daquele meio em que você vive, eu te convido então para empreender. Vem aqui comigo. Se você tem alguma dúvida... Se você gostou desse nosso bate-papo, deixa aqui nos comentários. Eu tô decidida a fazer você empreender. A te ajudar a empreender. Eu tô decidida a mudar a sua vida. A fazer você enxergar esse dom aí que você tem aí dentro de você. Sabe aquele conhecimento que você tem? Que você guarda, ó. Só para você. É esse conhecimento que eu tô decidida a fazer você expandir, fazer você colocar isso no mundo. E fazer você, através do que você gosta de fazer, mudar o meio em que você vive. Então esse é o meu propósito, viu, gente? E o teu. Qual é o teu propósito? Qual é a tua característica de tudo isso que eu falei aqui? O que, que você se encaixa? Você é aquela trabalhadora ferrenha? Você é aquele trabalhador assim que bota um foco e vai? Hã? Você assume riscos? Hum? Eu assumo. Gente, muito obrigada por vocês é, estarem aqui, tá? E eu quero dar um parabéns para você parabéns por você estar assistindo esse vídeo porque eu tenho certeza que ele vai de alguma forma mudar a tua cabecinha aí dentro até porque é difícil né encontrar pessoas que venham aqui falar sobre empreendedorismo dessa forma de uma maneira tão simples que faz com que você realmente entenda que, opa, eu consigo fazer, eu posso fazer, eu sei fazer. Então, é essa a minha função aqui. Mostrar para você que através de capacitação, através de um estudo simples, você pode, você pode, você pode fazer, você pode empreender. Gente, vai lá no meu Instagram, tá bom? Arroba Josiane Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até a nossa próxima conversa. Tchau!